Boa noite galerinha, vamos aqui para casa e experimentando aqui o suporte né, de celular, vamos ver se ele reage bem. GPS está calibradinho. Bom, aqui já deu para ver que ele já tá falhando. Já passou desse ponto. É, mas tem que dar um desconto porque tá nublado, né? Tempo nublado altera a precisão de GPS. Jovem! Bom, galerinha. Seguinte, porque ficamos esse tempinho sem gravar? Bom, eu uso o capacete Bel. Eu tenho um. Dois, ó, usou. Não vai dar. Ah, tá. Você vem pra cá. Beleza. Eu uso um capacete Bel para filmar. E tenho esse outro capacete que eu tô usando agora, que é o Nex. O que acontece? Perdi a viseira do Bell. Como é que perdi a viseira? Eu prendi ele na mochila, coloquei nas costas. Aí! bom, veja bem! Fiz uma esticada, um negócio um pouco rápido. O, o, o ventinho que fez é, fez a viseira voar. Uma coisa que eu percebi é que a viseira do capacete Bell sai com muita facilidade. O de minha namorada, que também é um bel, dela é o qualifier DLX. LX é, Tomou uma queda lá em cabeceira do Paraguaçu Queda pequena, assim, coisa pouca E a viseira saiu Isso me deixa um pouco preocupado Tipo, nenhum acidente a viseira vai, aí, vai fazer isso também né? Não lembro qual, quais foram as circunstâncias que derrubaram aquele capacete Acho que foi vento ou alguém tombou nele mas a facilidade com que ele caiu, ou com que, ele, com que a viseira saiu, deixou-o preocupado. Enfim, né? Já comprou o capacete, agora não tem mais pra onde correr. E a notícia ruim pra mim foi que a viseira do capacete Bell, a mais barata, a cristal, custa 169 reais. Você bota o frete aí é. Aí vai pra 190. Fácil foi o que eu fiz pra doer menos. Pra doer menos, eu comprei uma viseira não cristal. Comprei uma de cor. Estou esperando chegar. Vamos chegar, vou mostrar pra vocês. Porque se eu compro uma igual aí, aí a doer, ia doer, ia doer. Com certeza, ia doer. Mas como eu estou comprando uma, algo diferente, vai menos. Bom, pelo menos é diferente, não é a mesma coisa. Então, você não, não vê como prejuízo. Você pode ver como é, um plus. Você adicionou a feature. Tem que pensar dessa maneira, né? Aí tá. Por que demorou de gravar? Porque eu estava esperando a viseira chegar só que a viseira não chegou demorou muito muito muito corrida em greve eu sabe, de uma vou improvisar no outro capacete eu não queria usar esse capacete next porque eu acho ele muito ruidoso então é, ele em alta velocidade faz muito barulho aí ah, eu preferi não utilizá-lo mas tem esse agora, né? Depois vocês dizem aí o que é que acharam, se o capacete faz muito ruído, se não faz. Eu coloquei espuma no microfone dele, e como eu tinha microfone sobrando lá, eu coloquei um nele, não tirei o pé não. Estamos na reserva, já rodamos 22km. Então, digamos que aí já foi um litro da reserva. A gente para a lá na... Lá na frente, no Lobato. Então, é isso aí. É, recentemente, no domingo... Vou falar domingo, é meio... Hipotético, né? Porque não sei como é que vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas... Uh... Deixa eu ver que data foi Que data foi Opa Acho que foi no dia No domingo antes do 1 de maio Acho que foi 30 30 de abril Ou 31, não lembro Mas foi o último dia de abril É... Pra galera Tanto que é os vídeos são anteriores a esse Pra... A chuveira do Urubu não é como Véu, Véu da Noiva? Não, Véu da Noiva não, é Mãe d'Água, lá em Santo Amaro. Aí foi eu, foi o, o... Outros motosfamadores, né? O Pedroca, o Léo Peters. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? O Felipe... Teve mais gente, teve mais gente. Só que porra, foram, acho que umas 12 motos. Eu não esperava, eu achava que só ia a gente, coisa assim, de quatro. No máximo. Chegou lá no, no local onde a gente marcou, no rei da pamonha, moto pra caralho. eu, pô, isso tudo tá com a gente, velho. quando saiu o comboio, pronto. Aí que bateu todo mundo lá, eu, porra. Aí tinha o, o Guataliba. Gente boa, E velho, meu suporte de placa. O suporte de placa não, o protetor de corrente ele tava faltando um pino, aí a Yamaha inventou agora o negócio de prender com pino as peças que é uma bosta então ficou faltando um pino do meio, que eu quando fui colocar acho que ele partiu, não ficou legal aí faltou um pino eu, porra, depois eu vou repor isso aqui, beleza maluco, na viagem com a trepidação esse um pino que fez falta ele comprometeu todo o resto. Soltaram todos os outros pinos. Quando chegou na, na, na curva que você sai da 324 para entrar na, na BA sentido recôncavo, aí começou a, a, a batedeira. O protetor de corrente batendo pra caralho. E aí a tendência foi cada vez soltando mais pinos, até chegou o um momento que soltou todos os pinos, ficou preso somente pela... essa lama... horrível... fedorenta, ah. E aí se não é um camarada lá de feira de Santana, que tinha um AXT 660 com o bagageiro, ele pegou o, o protetor de corrente de algum bagageiro e aí levou durante a viagem. Se não é ele, meio eu ia perder a peça, que eu não tinha como carregar. Eu ia ficar sem o protetor de corrente. Aí quando a gente saiu de de Cabaceira de Paraguaçu E trocou né, passou por a Taliba também tava com o bagageiro aí eu ia ficar sem véio. porra velho, foi uma viagem desgraçada, que a gente saiu lá de, de Santo Amaro, aí inventaram de almoçar depois que a gente veio da cachoeira né almoçar onde? ah almoçar em cachoeira ah não, porque não comi um peixe lá em, em, em, em cabeceira lá em Paraguaçu e aí quem vai, quem vai eu não sabia onde era né Hora, a galera foi também, meu irmão, longe para se fuder, o local já é praticamente Santo Estevam, velho. Que negócio longe, velho, me arrependi, me arrependi pra caralho. Me arrependi pra caralho Mas fui né Deu pena lá, da namorada né que tá na garupa Esse banco do MT não é nada confortável E uma buraqueira porra, Um trecho de, de Santo Amaro mesmo Até Cachoeira Pegando uma aberta esqueci agora Acho que é a, a 540 Brother Que trecho horrível Horrível, horrível Muito ruim Por sorte que a gente na volta aí saiu lá de de, de, de Cabaceira pegou a rodovia acho que é Mário Covas governador Covas, não foi assim não é governador acho que é o Beladares não Governador, Governador Mangabeira, cidade. Governador do Mangabeira, isso, isso, isso. Aí a gente passa pelaquela ponte em frente à Pedra do Cavalo. Aí não precisa cortar Muritiba, São Fé, Cachoeira, como a gente fez da outra vez, né? Pra ir na ida, porque Santo Amaro, aí pedras, aí cortou um bocado de, de caminho estranho lá. É, pronto, Achei em Cachoeira, sobe, atravessa pra São Félix, sobe em Curitiba. Aí é, vai lá pro tal do governador. Mas foi chão, velho. 326 km a gente rodou num dia só. Mas foi muito bom. Pô, sim, tem o Zeca também, rapaz. O Zeca. Zeca moto pra vlog, tava lá com a gente. Porra, Zeca, que se fudeu, velho não tinha comida pra ele porra que merda hein nem sei onde ele comeu véio. assim a gente passou boa parte do dia pilotando aí MT que nunca tinha pego estrada pegou assim, falo tamanho e distância, né? Até então não. Agora tá descabaçada. Vixe! Ai, que horrível! Vou proteger aqui o peito. Pronto. Vou fazer o retorno aqui, abastecendo esse posto. Então é isso aí, galera. A gente não vai mais. Ficar tanto tempo off. Já fizemos um improviso aqui nesse capacete. Então o cara tá de boa. Passa logo aqui. Né? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. E até o próximo videozinho. Valeu. Tchau, tchau.